Ideia vai, ideia vem, pensamento fica. fica Comunicando aqui quem fala é do mundo da rua Sinais não negam, tá chegando o fim das datas Assim fica mais perto a cada hora que passa Ideia vai, ideia vem, pensamento, pensamento fica. fica Comunicando aqui quem fala é do mundo da rua Correr atrás da salvação, essa é a cena Amanhã pode ser tarde pra tentar parar com as treta. Do mundo da rua, novamente relatando os fatos Ó nós no ar Tocando em seu ponto fraco, extraordinária descoberta do genoma humano Tecnologia na fabricação dos canos No dia a dia, não vejo melhoria Apenas observo que se cumpre as profecias Pestes, drogas, desunião Guerras em família, um cidadão que mata o próprio irmão Na televisão, as notícias sobre o Iraque No Brasil a destruição é feita pelo crack Famílias esquecidas na periferia Superlotação, detentos, sonham com melhores dias Tecnologia, privilégio de quem tem dinheiro Nunca passou fome e conhece o estrangeiro Herdeiro? Só se for da amargura Os anos passam, eu continuo na procura Para entender o subconsciente do ser vivo Carrascos da humanidade ou inofensivos Não perceberam que vivemos na beira do abismo No Oriente Médio impera o terrorismo Chamado de louco, porém com raciocínio hábil. Deus envia os loucos pra confundir os sábios Ignorância é o fantasma do novo milênio Para o sistema minha cabeça já está a prêmio Liberdade de expressão por aqui não existe Apenas repressão e várias famílias tristes Ideia vai, ideia vem, a cabeça não para quem não junta espalha, parasita na área Ideia vai, ideia vem, pensamento fica Comunicando aqui quem fala é do mundo da rua Sinais não é, negam, tá chegando o fim das datas Assim fica mais perto a cada hora que passa Ideia vai, ideia vem, pensamento fica Comunicando aqui quem fala é do mundo da rua Correr atrás da salvação essa é a cena Amanhã pode ser tarde pra tentar parar com as tretas Pensando em muita coisa vem em mente a questão Porque quem diz que é forte sempre cai em contradição É fácil falar que nunca vai se iludir Quero ver a é ter sabedoria pra discernir Se vai falhar é dois toques, ser é pra errar é um boi Não vai deixar acontecer e esperar pra depois Seduz por ter poder, a semente você planta Se não tem onde apoiar, vai se apegar a qualquer coisa Produção, está, dinheiro e fama também O que o mundo te oferece, não é pra ninguém Mas tá aí, então vai, escolhe aí seu caminho Eu já escolhi o meu mesmo que tem aqui sozinho Na subida vem, chuva de pedra, ventos contra Jesus é poderoso, sua palavra me dá força Pra descer é dois toques Vem nas costas a gravidade Faz o que quiser agora e se arrependa Mais tarde, covarde usando da boa vontade pra se salvar Vai pensando que é assim, só pecar e não pagar De mas era ladrão, mas não eu sou falsidade Quando descobriu o erro, abriu os olhos pra verdade Mas você que tem tudo na mão e achar que é bom Tá sabendo que é errado, mesmo assim continua Quando vê bate o um martelo, na frente do senhor vai blasfemar E daí já era o fim das loucuras Minha sede de justiça, há de se acalmar